A Bienal do Livro do Rio de Janeiro é um evento importantíssimo para a cultura brasileira porque é uma celebração do livro e da leitura. Nós precisamos cada vez mais estimular que os brasileiros e as brasileiras leiam uh, e uh, valorizem no seu dia a dia a literatura e o livro. Precisamos estimular que isso aconteça, porque será muito positivo para o nosso país. E a Bienal tem é, esse impacto de estimular as pessoas para a leitura e para o livro, de trazê-las para esse universo magnífico do livro e da leitura. Eu desejo que a Bienal é, do Rio tenha longa vida. E que continue crescendo e realizando esse importante trabalho, cada vez mais, cada vez impactando mais pessoas, mais jovens, mais crianças. É um trabalho maravilhoso que precisa ser destacado e valorizado. Estamos é, nos juntando a esse esforço é, com o Congresso Nacional para que a gente possa aprovar o Plano Nacional do livro da leitura, que traz uma série de diretrizes, de metas para a política de incentivo à leitura e também ao livro. E ali há várias linhas de ação de responsabilidade do Ministério da Cultura. Eu assumo, obviamente, o compromisso de implementá-las na minha gestão. Precisamos fazer o maior esforço possível para valorizar a importância social, a importância inclusive política e a importância econômica do livro e da literatura. Nós temos hoje a guarda de um acervo de cerca de 500 mil livros que nós vamos agora ao longo do segundo semestre distribuir para bibliotecas eh, do Brasil inteiro. Estamos também é, dialogando com as empresas de tecnologia que têm e-readers para que a gente possa fazer também uma campanha de é, distribuição em todo o país de e-readers com acesso a, a cerca de 600 mil é, livros, e que também é, eu acho que vai ser é, um estímulo muito grande para que mais é, crianças, mais jovens possam entrar nesse mundo é, da literatura Nesse mundo do livro e da, da leitura, com um impacto gigantesco na formação deles. Enfim, há é uma série de ações que estão previstas e que nós realizaremos aí ao longo do tempo até o final do ano que vem.